Faltando um pouco mais de 70 dias para a seletiva olímpica que vai definir a equipe do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio, nós vamos passar a ter um pouquinho mais de encontros aqui, até para a gente discutir algumas coisas com mais detalhes e mais aprofundada análise, exatamente para você já ir preparando as emoções para aquela que deve ser a grande seletiva, a grande formação da equipe brasileira que vai para a Olimpíada. Eu, hoje eu, eu destaco especificamente algo que está é, acontecendo neste momento, que é a preparação. E a preparação, ela tem uma coisa interessante, que são diferentes caminhos para o mesmo lugar. Basicamente, nós temos treinadores que trabalham de forma distinta, que apresentam um caminho único. Todos querem pegar a vaga para a equipe que vai para a Toque Esses diferentes caminhos acabam se caracterizando exatamente pela experiência, de cada um desses treinadores, a sua, o seu perfil, exatamente como eles veem, como ele interpreta a natação, mas também uma coisa chamada especificidade, porque nem todos os atletas respondem da mesma forma. Uma coisa interessante é de que diferentes caminhos podem levar ao mesmo lugar, mas não existe uma fórmula única para o sucesso. Ou seja, aquela famosa uh, frase de que não existe plano certo, porque podem ser vários planos que vão dar um resultado positivo, mas existe um plano errado. E é para evitar que haja esse plano errado, que tem que se cuidar para não se correr riscos. E aí riscos estão inclusos. É, expor um nadador a um determinado tipo de situação, é, overtraining, é, problemas com doença, lesão e assim por diante. Então é realmente algo muito interessante essa programação de diferentes caminhos que vão levar para o mesmo local. Essa nova temporada, vamos dizer, essa temporada olímpica, ela também foi marcada por alguns treinadores que trocaram de técnico. Poxa, trocar de técnico às vésperas da Olimpíada? E se a gente for especificamente falar de alguns os nomes que são, uh, vamos dizer assim, indicados até com grande chance de estar no time olímpico, correr esse risco agora? Mas eu falaria especificamente de um Luiz Altamir Melo, por exemplo, que sai do Pinheiros vai treinar com o técnico Duda no Flamengo. E falam também do Felipe França, que sai da Unisanta e vai treinar com o Sérgio Marques no Minas Tênis Clube. Há de se convir que ambos já treinaram com esses dois treinadores, ambos já conseguiram grandes resultados com esses dois técnicos. Então é uma mudança que talvez possa ser até para melhor. Aliás, se a gente voltar um pouquinho no tempo, os dois treinavam com esses dois mesmos técnicos na campanha do Rio 2016. Agora, nessa temporada janeiro fevereiro, o Parque Aquático Maria Lenk vivenciou aí uma, uma entrada e saída de atletas muito grande. Existem aqui não só os tradicionais usuários do Maria Lenk, como é a equipe, por exemplo, treinada pelo Rogério Carfunkel e o Cafuco, Guilherme Costa e seus outros companheiros de equipe, como a equipe de Águas Abertas, treinada pelo Fernando Pocente, a própria Maria Luisa Peçanha, que treina com seu pai, o Fábio Peçanha. Mas foi uma época em que o Marialenque recebeu o Bruno Fratos, Murilo Sartori, Gustavo Saldo e até o Stephanie Stemerink passou por aqui. Maria Lenk é o local da competição, é o local da seletiva, nada melhor do que vir além um grande centro de treinamento condições ótimas, tem o laboratório do COB à disposição, ou seja, é um grande centramento, foi um dos grandes legados, não dos Jogos Olímpicos, ainda dos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007. Então é uma grande oportunidade de se desfrutar disso. E que bela administração faz o COB, que bela faz, gestão faz o COB, que oferece a oportunidade para que esses atletas venham treinar aqui. Até para março está previsto, por exemplo, na primeira semana de março, Primeira e segunda semana de março, a equipe do Thiago Moreno, lá do, do Esporte Clube Pinheiros também está aí, talvez, vindo treinar por aqui, o que reforça ainda mais a qualidade das instalações e, principalmente, todo mundo focado para o que possa acontecer na seletiva. Esse mês de fevereiro é uma das grandes dificuldades. Acho que já mudou alguma coisa em relação ao calendário nacional, é de que todo mundo... Praticamente eliminou as férias, porque nós estamos em ano olímpico, Se teve férias, teve alguma parada de alguns dias, mas isso já há alguns anos já há uma mudança em relação ao calendário, essas, essa paralisação de dezembro, janeiro, já há alguns anos ela tem sido reduzida, no máximo duas semanas e olhe lá, mas mesmo assim nós temos uma dificuldade no calendário nacional, que são as competições. Nenhuma das federações ainda alterou o seu calendário, porque fevereiro já era para a gente estar tá competindo, e está todo mundo passando a competir somente em março. Isso obriga os, os clubes a fazer determinadas tomadas de tempo, que a gente sabe que não é a mesma coisa. Por menores que sejam os resultados, os jogadores precisam competir. Então a gente tem que começar a mudar, talvez até a própria cultura esportiva do Brasil, das famílias. E eu sei que fazer uma competição gera custos, gera recursos, gera gastos. Então você vai ter que de uma forma ou de outra fazer com que isso seja levado e que a gente consiga diluir. E vocês vão começar também a competir. No máximo, segunda quinzena de fevereiro já tinha que estar todo mundo já começando a competir. É algo que precisa ser modificado. A gente sabe disso. Agora, no dia 14 de fevereiro, nós temos a Assembleia da CBDA e ali sim vão ser aprovados todos os critérios e até a apresentação final do que será realmente a seletiva olímpica do Brasil, que acontece de 20 a 25 de abril no Marialenque. Com a aprovação da Assembleia, a CBDA vai tornar público a intenção de fazer deste grande evento um dos marcos na história da natação brasileira. Por que isso? Porque a CBDA tem interesse em fazer essa competição, muito mais uma competição, um show. Oferecer aos atletas o que há de melhor, não só na competição, nos resultados, na melhor piscina, mas também a um show, um reconhecimento, uma oportunidade de visualização, de apresentação do nosso esporte. Isso é um esforço que tem sido feito. Isso passa pelo crivo né, da Assembleia, da CBDA, a Assembleia que é formada pelos presidentes de federação, que é soberana, e ela quem vai dar a aprovação final para que a coisa seja apresentada. Assim, aguarde que nos próximos dias a gente vai ter novidade. A gente se vê. Até lá.